Beleza galera, canal Faixa Verde no ar, meu nome é Carlos Sessato e seja bem-vindo aí ao nosso canal de jogos, tá? Então, você que curte várias plataformas, pode estar tá curtindo aí o nosso canal, se inscreva também, você que não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, só se inscrever aí e também bate o sininho aí para você receber as novas informações e hoje assim temos uma notícia muito bacana, agora há pouco a gente já sabia mais ou menos que ia lançar, mas agora há pouco foi lançado esse jogo aqui, The Key 7 Está disponível na Xbox Game Pass Para você e várias pessoas aí Baixar, você que é assinante Da do Xbox Game Pass Pode estar baixando esse jogo Maravilhoso, então são um jogo de 35 jogadores diferentes uh, Personagens novos e também aí Um gráfico espetacular Então vale a pena muito jogar Eu não vou estar mostrando muitas informações do jogo Em relação a vídeos, a imagem Porque a gente sabe que pode tomar um strike aí, Mas o um jogo é muito bacana Vale muito a pena estar jogando, tá? Outra coisa interessante, também baixa o Tekken 6, tá? O Tekken 6 está gratuito na Gold para você baixar e também conhecer o Tekken 6. Um pouco diferente do 7, o 7 é mais luta, o 6 ele é mais aquela questão de você estar jogando é, no mapa aberto, tá? Certinho, galera? Um abraço, então baixa e joga é, para o final de semana aí. Com certeza vai ter muita coisa bacana aí. Um abraço, até mais e siga para ter mais vídeos aí no canal Faixa Verde.